é. então eu vou gravar o áudio para ele fazer a tradução Olá estamos testando o Telegram então ele tá fazendo a, a transcrição e assim ele me dá o texto né a uh, transcrito meu áudio Então ele pode ser um áudio maior ele faz essa tradução